Que mensagem gostaria de deixar uh, ao seu filho neste dia em que recebe o prémio uh, Arquivo.pt 2020? Que continue, já não é o primeiro prémio que ganha e que faça por ganhar mais, que acho que é bom para ele, para o país, para tudo e estou aqui a representá-lo porque neste momento está em Budapeste e não pode estar e pediu-me meu pai, uh, vai receber o prémio para mim e vim fazer o papel de pai, não é, com orgulho, contente.